E aí Clanchadão de novo, a gente tá voltando com School The Heroes Slayer, a gente avançou mais um pouquinho, quer mostrar para vocês até onde a gente foi e como chegamos lá. A gente ainda não conseguiu zerar, mas eventualmente a gente vai fazer um vídeo com uma run completa. Vamos lá. a nossa caveirinha, é, se você já jogou várias e várias vezes, você já deve ter feito upgrades aqui, é muito importante, qualquer dinheiro que faz, vem aqui e manda o update, manda o upgrade. <risos> A gente está precisando juntar uma grana boa aqui para comprar mais coisas. A gente já resgatou o raposo na, segunda, na primeira área. O orc na terceira área. E também este mago aí no final da terceira área. Primeiro a gente vai pegar aqui os os crânios. né Nenhum dos dois presta, então a gente vai destruir. Só para juntar ossinho. Vamos pegar um... um um item aqui com o orc. Pegar mais um, gastando 10. Eu acho que não é possível pegar um terceiro. Não é. E vamos pegar uma benção. Corazine derrotado. Recupera HP. Pronto. E a gente vai jogar aí com o nosso esqueletinho mesmo. O que a gente tem feito para melhorar aí o nosso desempenho. Foi o seguinte. A gente primeiro junta caveiras o máximo que der até encontrar uma caveira que seja rara ou lendária só vamos aqui ó para usar o cenário tranquilo você consegue usar o cenário como como arma podem ver que a gente está indo muito mais rápido que o normal Tem o Gênio, não tem interesse no Gênio Tem caveirinhas muito mais fortes por aí Olha o dano, usando o cenário As armadilhas do cenário, aí, pra você vai muito mais rápido Colocando um goldzinho... Pegamos uns itens bons também de, de entrada, isso ajuda pra caramba... Mas a gente não sabe o que vai fazer da vida... A gente só vai investir aqui... Lagarta com rosto, aumenta o nosso dano físico e mágico... E também vamos investir nesse aqui que dá gold... E gold a cada entrada de tela Assim que entra, caem uns goldzinhos Agora vamos bater nesse cara tem enjoar Vamos esse aqui Desviando Tem esse ataque simples Não problema tomando tomar dano nele, não tem problema nenhum na verdade. Feito. Só spamamos ele mesmo sem muita inteligência. Aumenta a taxa crítica, aumenta o ataque físico, não sei. Vamos descartar aqui o golem também, a gente já tem 31 caveirinhas. a primeira área dá para passar tranquilo sem, sem usar nada, além da nossa caveirinha padrão. Com os itens que a gente pegou lá no Orc, no Orc não, no... no Ogro. Fica bem mais fácil. Eu acho que essa é aquela área que tem que limpar né? Alquimista, né? Alquimista seria legal. Calma aí no primeiro chefe. Já não tem tanta dificuldade. Ah, acabei de falar, já tomando dano. O que o D faz? Mandando mesmo? As próprias espadinhas aí acabaram com costuma, ele. Ele costuma dar dois ataques consecutivos. Ele vai usar de novo. Vai passar para outra fase. Vou nem desviar. O Rui quando ele dá ataque mesmo derrotado continua. Continua vindo dano. <risos> Vamos ver o que veio. Ao lançar a habilidade, cria uma tempestade de mana. Isso é muito legal esse ossinho. A gente passa direto. Infelizmente não vem nada. Vou mostrar o que a lobinha atrás Não sei porque que eu acho que a lobinha Aumenta a velocidade de ataque Perfeito Nossa, a caveirinha está forte pra caramba Podia vir um negócio legal Com certeza eu vou mostrar pra vocês Como derrotar a segunda chefe Essa habilidade de fazer essa tempestade de mana é muito apelativa Nossa, não vem nada que presta Não vem nada que presta Eu cuido do castelo Bom. Os arqueiros são bem mais... Usados aqui na segunda área. Quantidade de dano que a gente dá é incrível. Ué, sobra nada. <risos> a gente já tem uma boa grana. Bom. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabolinha. Aumenta o ataque mágico 45%. O que a gente tem? Faz o quê? O que é isso aqui? Nossa cara, não vem nada, hein? <risos> não vem nada. Bom, a gente está usando um negócio que dá dano mágico considerável. Vamos apostar nele. Após um golpe crítico. Gera uma explosão com danos físicos. Vai ser isso mesmo. Vamos ver o que vem aqui. Alguma coisa tem que vir. Esses moleques são muito. Ó. Oh, derretendo. Esse carinha aqui dá mais. dá mais caveirinhas pra gente. A banda é com tudo, cara. Essa minazinha do prato pra mim é pior que tem disparado. Vamos soltar esse cara. 83 esqueletos, hein? Tem alguém algum sobrevivente? Não. O que tem aqui? Guerreiro. Bom. É o guerreiro mesmo, né? Fazer o quê? <risos> Destruir! <risos> Destruir sem querer. Tá bom. Não tem problema. O cara tá muito apelão esse bicho Agora a gente vai enfrentar Conseguimos stunar ele? Olha, só derreter, derretido. Muito forte, muito forte mesmo. Dano mágico, mas essa habilidade. essa.. esse negócio que solta o ataque mágico. Como é que chama? Ah, nem sei, só sei que é bom Caçador, de novo caçador Aumenta HP? Velocidade Vamos investir HP, porque... Infelizmente a gente não achou nenhuma caveirinha melhor Sucesso derreteu a gente Vai que dá, vai que dá Por favor, algo que presta ah, Agora sim, pegamos guerreira <risos> A gente derreteu eles sem destruir o totem de defesa. Não é grandes coisas, cara. O que vem? Caveira de gelo. Hum. Não. Vai com esse cara mesmo, né? Fazer o quê? É a Múmia Pistoleira... não sei se o dano dela é considerado mágico... vamos mudar para ela... <risos> aumenta a distância de corrida de 40%, lança aleatoriamente um buff mágico, restaura um HP por morte... vamos pegar esse aqui... ó. não pera... Ao alternar, eu não gosto muito desses que alternam. bel sacerdotisa. Vamos trocar isso aqui, ó. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer com essa múmia. Então, eu vou mostrar o que, que eu faço para não ser tão difícil. Tá certo que a gente também está com algo que, quando toma dano, é... quando morre, você volta com... 40% de HP, então vamos ficar aqui mais no cantinho direito Como dá para spamar? Agora vem as duas. Não deu para desviar. A volta tá com o HP muito alto, a gente vai sofrer um pouquinho, mas é fazível. primeiro ataque dela é a espadinha. Ela está re... tá repetindo muito isso aqui. o ataque superior, pois ela tem esse. Ela tá usando o combo de dois em dois. Feito, derrotado ela. Tem que ter um pouco de atenção, a gente tomou bastante dano até, mas. fazível. o cara fica boquiaberto ali ao fundo. Eu não acredito que a gente vá muito mais longe do que estamos, infelizmente. E que isso aqui aumenta o ataque mágico em 95%. Isso vai ser incrível. Será que a gente investe nesta múmia mesmo? Não tem muito o que fazer, não veio nada melhor. Muito bem, agora vamos atrás de tesouros. Uma coisa que não pode ser esquecida é que os inimigos quando morrem na terceira área eles explodem. Boa parte do dano que a gente toma é se esquecer, nossa, se esquecendo disso. Hum, eu não tenho interesse nisso. Apesar de parecer bom, não tenho. O que? Mudou o nosso dano? Que tipo de dano? Isso é novo, isso deve ser parte da fazer parte do do upgrade dele Os que falaram que esse jogo lembra um pouco Metal Slug Essa múmia lembra o Metal Slug? <risos> tá, e deve ser fortemente inspirada mesmo E até agora não veio nada que presta. É brincadeira, hein, pessoal. Não temos dinheiro pra nada. Olha só. A gente tinha dinheiro pra isso aqui. Mas aumenta ataque físico, então. Na verdade nem serve. Vamos desistir. Não vamos desistir. Olha. Agora que eu vi que tem quantidade de. de munição. Incrível! Oh! O prisioneiro é tudo. Ah. O prisioneiro a gente já jogou, né? No último No último episódio. Vamos ficar com a múmia mesmo, cara. Mas quem veio fazer isso aqui vai falar, o que, que você tá fazendo, cara? não pode deixar esses magos produzirem esse resultado de jeito nenhum Se os dois magos produzem ali o resultado, sai um golem infernal É que bem, a gente ainda não perdeu nenhuma vida. Só que agora a gente vai enfrentar três heróis ao mesmo tempo. Ah, vou tentar enfrentar primeiro a irmã, spamando tudo que tem. Parece que eles não tiveram muita chance, hein? Spam é que eu não quero, eu não quero essa outra fazenda. <risos> Muito apelona, tá nossa múmia. Ah, agora apareceu o um motorcarro fantasma, mas eu não quero mais, eu não quero. Danos físicos, mestre de arma. A gente não. Não sei se a gente dá dano físico. Sinceramente não sei. Vamos deixar. Dano mágico mesmo. E agora a gente vai upar a nossa caveira pro último. Nossa múmia aí, a última fase. Vamos ver o que, que ela vira. Tomara que ela não fique lenta. Ó! Oh. <risos> agora caem as armas do céu. Ganhamos até um achievement. Chega de caveira. Vamos atrás de tesouros agora. A gente poderia usar mais hein? trabalhar com mais inteligência, né? Vou soltar esse menininho melhorou as nossas habilidades, eu acho. Isso parece complicado, está? Só vamos nos protegendo aí com nossas, oh, nossas habilidades. A gente mal usa o D. Vamos usar só para só de farra. Tomamos um monte de dano. E a nossa? Deu ruim. Hein? Deu muito ruim, perdemos muito HP. Acho que não tem interesse não. Apesar de não fazer muito, muito sentido. A múmia tá bruta O que vem? Um relâmpago atinge O um inimigo causando danos mágicos Não O que a gente tem já estou satisfeito O que a gente pode fazer aqui? Aumenta a velocidade de ataque aéreo em 70%. por hum. cento. Gold do céu né, os ataques básicos, mais danos verdadeiros. Ah, sabe o que eu vou fazer? Como uma sopa aqui, paciência. Deixa, <risos> deixa isso tudo para lá, vamos pro chefe dessa área, que a gente não conseguiu passar ainda. A gente que está acostumado com alquimista. A gente vê esse nível aí. Oh, derrotamos o Golem como se ele fosse. como se ele fosse nada. Spawn, spawn, spawn. Não foi bom, viu? Não foi bom. tudo certo conforme planejado Spamou e já era não sobrou um inimigo valeu amigo. bom que ele deixou um tantinho de vida esse cara ele dá esqueleto a gente não precisa mais o upgrade máximo é, são 100 e agora vamos para o chefe sofrer esse chefe uma dica que eu dou é não tenho a menor ideia do que eu vou fazer mesmo <risos> é muita coisa em tela a única dica é tentar entender onde você está Primeira. Caem umas coisas do teto, mas.. Caem uns in... inimigos também. Eu não consigo me aproximar dele. Não sei a gente, onde a gente está. Estamos indo bem. Está longe dos slimes. Segunda fase usar o D? Eu não sei onde estou Vamos <risos> pegar aqui <risos> É muito fácil de se perder uma pena, mas a gente fez uma run boa aí, pegamos 1.600 gemas e enfrentamos as gêmeas com facilidade. O que, que dá pra comprar agora? Nem sei, viu? Tudo aqui ó, acabou o dinheiro. <risos> é isso aí pessoal, tá aí mais uma run meia boca, uma hora eu consigo enfrentar aquele bichão lá e passar fácil, mas pelo menos as gêmeas já tá fácil. Gostou da nossa run? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações, deixa um comentário para gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo e amizade.